Criativa! Tudo bem meninas? Espero que esteja tudo ótimo, porque nesse mês de março a gente vai trazer DIY, de customização, como fazer roupa, tudo isso para você economizar no seu bolso, isso mesmo. Eu espero que você goste de todas essas novidades desse mês de março, então hoje, hoje menina, a gente vai aprender a fazer uma calça pantacu, isso mesmo, pantalona que chamam, né? Mas pelo que eu tava pesquisando é pantacu mesmo. Meninas, uma calça super simples, super fácil. O que você precisa apenas é da sua criatividade, de todo esse dom que Deus te deu para que você possa fazer essa calça, certo? Claro, a máquina da vovó, né? Que você precisa ter e ousadia para chegar lá e falar não. Eu não Porque eu não tenho nenhum curso de costura e corte e eu consegui fazer nessa né, calça e tô aprendendo a fazer muitas outras coisas e eu tô postando tudo aqui pra vocês, pra vocês acompanharem o meu início, né, nessa etapa aí de fazer coisas com máquina de corte de customização, para que vocês reconheçam e vejam que uma pessoa que não sabe nada. Através da graça e da sabedoria de Deus, a gente consegue alcançar o objetivo e propósito que a gente coloca. Então, meu objetivo e propósito é fazer com você a calça ponta -cu. Então, a gente vai aprender juntas. Vem comigo se você... Gostou desse vídeo, não se, não se esqueça de deixar o seu comentário, porque eu amo ver comentário e no meu vídeo não tem muito comentário não, mas eu gosto quando você bota seu comentário. E também curtir, para que a gente possa favoritar esse vídeo e outras pessoas também possam aprender a economizar no bolso. Ah, no final do vídeo eu vou colocar para vocês quanto foi que eu gastei com tecido, com giz de alfaiate, tudo para fazer essa calça, para você ver como vale a pena, tá certo? Então vem comigo menina, garota Versace Criativa! <risos> começar a fazer as marcações para que a gente possa fazer o corte da nossa calça pantacou, certo? Então eu vou juntar aurela com aurela aqui na ponta e vou pegar o alfinete e marcar. Por que eu estou fazendo isso? Para que o tecido ele não fique correndo e na hora que você passar a tesoura fique bem firme, certo? Aqui eu estou usando uma viscosa estampada. Você pode usar viscosa e lisa. Eu estou usando estampada porque eu gosto bastante dessas, desses tecidos estampados. Então, meninas, agora a gente vai usar o giz do alfaiate para fazer a marcação do corte da nossa calça. Qual é o primeiro passo? A calça na parte da frente a gente vai usar como exemplo de gancho da parte da frente da nossa calça ponta cor. Então eu vou dobrar ela direitinho, pegar, colocar aqui nessa medida. O importante também é que você use toda essa parte da marcação do tecido, deixando apenas um dedo ou dois dedos de diferença. para que você possa fazer a bainha depois e deixe mais essa parte da de cima do tecido, mais livre, né? Com mais tecido. Por quê? Porque a gente vai fazer o nosso cós de elástico, então, para fazer o acabamento é bem melhor. Então, aqui você vai pegar essa marcação, certo? O giz de alfaiate é interessante para você fazer isso, porque quando você for lavar o tecido, não vai marcar o seu tecido. Então, a gente vai pegar aqui ponta com ponta, deixe bem alinhado essa calça, de exemplo que você vai usar e vamos fazer essa parte do gancho da frente Faz o coche e pronto. E como é que eu faço o gancho do fundo, Ana? Você vai pegar a calça, virar a sua calça pantacu de exemplo. Eu falei, né, que eu estou fazendo com a calça pantacu de exemplo, o modelo da calça. Então, vai pegar o gancho do fundo agora, virar para outra ponta, outra extremidade do pano e vai também passar, fazer toda aquela observação que eu falei, deixar um dedo, dois dedos e vai também fazer o corte, passar o giz para depois a gente fazer o corte, certo? É uma coisa fácil também, é você marcar com o giz esses dois dedos que você vai deixar de diferença na bainha da sua calça pantacu. Pronto menina, já fiz. Agora a gente vai fazer o corte. Tira a calça do sendo agora e vamos trabalhar o tecido, tá certo? Já Fazer o corte, eu vou começar com o gancho do fundo. É importante eu salientar pra vocês que vocês podem fazer também com o tecido virado ao avesso, certo? Só que eu não quis fazer, mas eu vou costurar do lado do avesso. Logo depois que você cortar, você já pega o alfinete e alinhava isso aqui para que você não possa na hora da costura se perder. Ou então você pode pegar uma linha com a agulha e também fazer esse processo. E agora nós vamos cortar a outra parte. E a nossa calça já está se formando. Sempre lembrando de passar em cima do giz. E o que, é que você vai fazer agora? Alinhavar também. Meninas, esse alinhavar aqui eu acho muito interessante fazer já pelo lado do avesso, certo? Como eu falei pra vocês, eu deixei muito espaço aqui na... Da da parte de cima livre, porque para a gente fazer o acabamento com o elástico e a calça pantacourt também, ela é uma calça de cintura alta. Então... Agora a gente vai costurar o gancho da calça, que tá aqui, né? Que eu já passei o alfinete e a gente vai costurar as laterais de dentro. Vou fazer agora, meninas, eu vou costurar gancho da frente. Certo? Todo. E depois, o gancho do fundo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer o ponto reto. Ponto reto. Já tá aqui, ponto reto. E depois, eu vou fazer o acabamento no zigue-zague. geral Eu botei aqui o lado certo pra vocês... Verificar como fica, tá certo? Já trabalhei essa parte toda do gancho. Agora, a gente vai trabalhar a parte de cima, o cós. Ok? Então, vamos lá? Você vai precisar elástico na medida da sua cintura. E a gente vai fazer essa medida aqui pra vocês verem. Nas três pontas do cós. Aqui, no meio... E aqui, o elástico, a roupa fica pelo lado do avesso, aqui, ó. todos presos num pano junto com o elástico. Isso você pode usar o alfinete. E agora, a gente vai passar na máquina esticando. Então, vamos lá? Na hora dessa costura, você vai ter que esticar o elástico, esticar o pano para que dê a medida certa, porque a gente tem mais menos elástico do que pano. Agora, prender o elástico na malha. Eu vou virar ela para dentro. Assim, ela tá assim. Eu vou fazer assim. E vou passar a máquina. Mas antes disso, a gente vai colocar também o messe para que isso não se solte. Então eu vou começar do elástico, tá vendo? Eu vou sempre esticar aqui essa parte para ficar bem alinhado e aí nós vamos bater a bainha, né? Pra gente concluir logo essa parte no ponto reto. Eu vou fazer as duas laterais. E antes também de você fazer esse, essa bainha, tire aqueles fiapos que fica do pano, sabe? E vai facilitar muito. Então, vamos lá. Ponto reto. E eu já passei a linha reta, certo? No acabamento. E depois você pode vir com a tesoura e tirar toda essa parte de excesso que ficou. Mas o acabamento a gente... Então meninas, gostaram do nosso DIY? Eu espero que vocês tenham amado e vocês possam fazer também, colocar todo esse dom, criatividade, sabedoria que Deus te dá pra fora, tá bom? Eu quero dizer pra vocês que a calça que eu usei como exemplo, ela foi 89 reais, eu comprei na promoção de 39 e todo o custo aqui com tecido, com o de foi R$ tá bom? Então, vale a pena ao Senhor a sua sabedoria, a sua graça, para que você possa criar suas coisas e fazer também. Então, eu quero deixar esse vídeo para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço para você e que Deus possa te abençoar em tudo que você colocar suas mãos, tá bom? Beijo, meninas. Até a próxima.